Oi pessoal, esse é o Projeto Horta Urbana e a gente vai falar mais sobre ele. O que esse projeto quer é a criação de um produto, que no caso é uma horta urbana, dentro de uma caixa com todos os recursos já disponíveis. E esses recursos no caso seriam é, terra, as ferramentas, as sementes e um manual, tudo explicado detalhadamente, é, tendo assim todas as ferramentas necessárias né, para a confecção da horta. A ideia é integrar a sociedade urbana e a sustentabilidade de uma maneira que incentive a prática dessa autossuficiência alimentar. E, além disso, a gente também pensa é, no tempo que os pais vão passar com os filhos. Porque, além de todo esse conceito social, nós prezamos também as crianças. Esses são os esboços que a gente traçou de como seria a horta. A esquerda você pode ver ela vista de cima e à direita você pode ver ela de uma visão mais angular. Nosso projeto também tem duas vertentes, que um foco são as crianças e o outro foco são as pessoas em geral. Nós queremos incentivar é, o contato das crianças logo no início da infância com o alimento. e também incentivar o, o, o tempo que os pais passam com os filhos. Enfim, esse é o nosso projeto, ele tenta né, trazer esses recursos de um jeito mais prático e eficiente e mais sociável. Né?